Estamos começando mais um Fast News. Essa semana Vince Gillian, criador de Breaking Bad, contou ao Hollywood Reporter que não resistiu e irá trazer Walter White e Jess Pinkman para participação em especial em seu novo seriado, Better Call Saul, que irá contar o prelúdio do advogado. Ainda nas telinhas, depois de passar por Californication e Westbound and Dawn, o músico Marilyn Manson irá também para Neverland. Segundo o site Rolling Stones, Manson irá fazer uma participação em On a Time e fará, entre aspas, a voz que é a essência da Terra do entanto portanto, não foi revelado nenhuma informação adicional sobre sua participação. Já o site Deadline informou que a Marvel planeja produzir mais 4 seriados para o próximo ano, se juntariam ao atual seriado Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., e já foram oferecidos para a Netflix, a Amazon e a WGM. E esse foi mais um Fast News.